chamo Douglas Lucas Gilmar? Bem-vindo a mais um Vadiando. É Animação da. <risos> <risos> tá, deixa eu fazer. Bem-vindo a mais um Vadiando, porra! Estamos aqui, esse caceta. É nóis. <risos> é, Gilmar, o tema de hoje, meu rei. Bicho, nós vamos falar sobre Sofrência de Verdade 2.0, versão Old School. Brega old school, brega old school. É bicho, eu não vou nem falar muito. O negócio é o seguinte: o brega é transcendental por natureza. Existe um cara que toca o pego no brega. Que eu vou falar aqui que é o caso do Sandro Lúcio. Não dá nem pra falar muito. Bicho. O brega é foda e acabou. velho. Não dá pra falar. <risos> Luguinha, sapeca aí meu filho. Minha vez? É, tá né? é. <risos> o <Não, não. risos> é, Eu tava pesquisando, uma das músicas que eu pesquisei que me fez chegar o no coração aqui, devo estar tá de bom. tomar a cachaça. É aquela música do Batô Galeno. tocar capita do meu carro. Não não deixa o Barton Galerin cantar, pô. Deixa é, o Barton Galo. É, não mata o project não, não. não. toca a fita do meu carro. Uma canção me faz lembrar você. Rapaz. Tem um brega que eu sempre gostava muito, um que um me encantou, que eu sempre gostava muito de escutar, que é Fernando Mendes. Véio. Desde criança que eu escuto meus pais escutando também, Fernando Mendes. E tem uma música que me marcou do Fernando Mendes, que é aquela da menina da cadeira de rodas. Descarava a bomba <risos> Não, não, é aquela música é... <risos> Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava. Os olhos tão sem ter alegria Tão triste É, bicho, velho oh, Pode passar 500 anos Pode passar 500 anos o Brega é uma música que é atemporal véio. É atemporal <risos> é Daqui a 500 anos vai ter gente sofrendo Por amor, vai ter gente sofrendo E por isso que o Brega permanece intacto Vai permanecer intacto véio. Daqui pra lá o brega é... é. O, brega de... o hino nacional do Brasil devia ser um brega, velho. concordo <risos> Por pô, desculpa, lá, véio, poderia... com Porra, Com batidinha. É, com batidinha, pô. Brega tem que ser um brega, desculpa. Ô, vira. Então, pessoal, valeu aí. Mais um vídeo nosso aí. Curta, se você quiser uma terceira parte desse vídeo aí. Terceira? Sim. Essa é a primeira. Já até a primeira. Ah, verdade. O é. que você falou de Luiz Gonzaga tá tá, tá, tá, deixa, deixa minha uhum. sofrida ficar atrás tá. tá, mas se você quiser uma terceira, uma terceira parte aí, deixa aí nos comentários E a gente vai deixar o link aí da primeira parte pra quem não acompanhou E por favor, me sigam nas redes sociais Falou, gente uhum. Tudo toca, fita tudo Do tudo meu carro, carro. Não, não. <risos> não, é que tem um brega na batidinha do né, não é mais? Do teclado. É por isso que eu sempre tive uma raiva da peste de Paulo Porque você vê que o cara canta brega Mas é aquele tipo de cara que ele, pra mim ele é hipócrita pô. Ele tá cantando ali E você vê que ele é todo arrumadinho e Faz academia e tem um estilo de vida todo global bonito O oh, brega ali não tá acontecendo não Eu quero ver os caras que cantavam brega que morriam algum bregado. <risos> cantava em cabaré É, cantava em cabaré, em ponteiro, que é a mesma coisa rodoviária uh, <risos> Aqueles aquele, aquele restaurantes de rodoviária que tinha um, um palco de cima e de cima Que os caras cantavam em cima Tocavão tá, usando o dedão, passando para baixo prega da fé, é, dou valor para esses aí. Isso aqui é que é brega, pô Isso é, isso é, isso é esse cabal, isso o que os caras fazem